Vamos lá, turma. Vamos gastar uns fantasmas aqui? O fi, deixa eu pegar uma lanterna aqui, alguma coisa, que senão vai, vai lascar tudo. Lanterna aqui embaixo, rapaziada. Deixa eu ver qual que é essa aqui. Essa aqui é a lanterna... Acho que é fraca essa aqui. Essa aqui é fraca, né? Essa aqui, essa aqui é a fraca, né? Vou pegar de baixo. Essa aqui... essa aqui, rapaziada, se pegar eu, tô lascado. Vou jogar ela aqui. É essa aqui. Essa aqui é a mais forte. Vou pegar uma... Negócio assim para ver aqui no. Para ver aqui no escuro. Ver no escuro, não, para. A a temperatura. Cadê a camor de cabeça, cara? Rapaziada, o que vocês acham que tem que levar para ver espírito? Cruz? Eu vou levar uma cruz. Vou levar uma cruz. Levar isso aqui. Vamos ver qual que é as definições aqui, rapaziada. Objetivos opcionais: Descubra com que tipo de fantasmas estamos lidando. É, encontre evidências é, é, paranormais é, Polifique a área é, do fantasma E obtenha a medida da seriedade de 25% Vambora, fi. O nome do fantasma é Paul Harris Vixe. Aqui tem algumas câmeras na casa aí meu parceiro aqui, ó, vambora Cadê esse print box aqui? Vou pegar a caixa preta aqui pior que já tô levando alguma coisa a mais aqui, deixa eu ver Vou deixar a Cruz aqui Bora, vamos que vamos Rapaziada, é, essa Spirit Box serve pra gente Conversar com o Fantasma Cara, esse jogo aqui dá um medo do caralho, mano e A gente já vai, já vai meio que falando com ele É Paul Harris o nome do Fantasma, né? É. Paul Harris, você está aqui? Olha, já começa com a ficar musiquinha tenso. O Fih, pega nós, que eu sou. Nossa senhora. Ô, Harris, você está aqui? Ô, Harris. Eu já começa no cagaço aqui, já, mano. Rapaziada, vou usar até o Negócio de temperatura pra gente ver. Aqui não tem armário, tá? Não tem armário aqui, mano? Aí lascou, mano. Rapaziada, não tem armário, não tem como fugir, mano Você Se aqui. aqui. Ó. Onde? <risos> Os caras já mostram, tem que se esconder já <risos> Deixa eu ver onde que é Onde, fi? Aí? Aqui? Ah, toca okay. aí Cadê o parceiro? É aqui, ó Cola é na máquina, máquina aqui, aqui e abaixa Qual máquina, nego? Ah, na máquina aqui? Cola no cantinho aí? Rapaziada, cola no cantinho e abaixa aí se o fantasma vem, hein Ô Fim, tá com 8 graus aqui, mano. 5 graus. 4 graus. É, é pela casa inteira, tem que ligar o Ah, ô filho, o maluco deixou sozinho, parça, mano. O Fim, cadê você? Tô no onde o fantasma, eu acho. Passeado, vou ficar perto dele aqui, mano. Sou cagão. Vou falar com o fantasma. Que o fantasma aqui. Ah. Ô oh, Harris, você está aqui? O que você quer? Nada detectado, galera. Ó oh, o PC Gamer? Ó oh, filho, PC Gamer aqui! Aí brincando. Fantasma joga logo joga. O que você quer? Não, não tá, aqui não tá dando nada. Pior que aqui não tá. Tá suave. Ô oh, Harris, o que você quer? Ah, tá aqui, achei. Achou, achou? Rapaziada, achou o bagulho, mano. Cadê o Cevi? No, no banheiro? Como você sabe que ele tá aqui, mano? Ah, as coisas no chão e o MS três. Ah, então, então é a primeira evidência em MS, né? Ô, Fih, pega eu, mano. O maluco vai pegar eu. Nossa, eu tô lascado. Cadê o parceiro. Ô, oh, o rapaz deixou sozinho, clã. Nossa, mano. Ô, Fih, onde que é sair Que Já tô com medo, já. Já tô meio pá aqui. Ele tá aqui, tá aqui. Nossa, Oh, esse bagulho aqui de temperatura? É. Tá. Jogue isso aqui, ó. Jogue seus itens. Mesmo a lanterna. Ô, Harris, o que você quer? Não, pode dropar, pode dropar. Aí, ó. Oh. Ah, vamos lá pegar mais itens. Não entendi, nego. Vamos lá pegar mais itens. Vamos, vamos pegar a cruz, água benta. Rapaziada. Bior, hein? No outro jogo ela tem? Ah, Rapaziada, esse fantasma tá ali hein? Tem que pegar a arma, tem que pegar tudo Vamos ver o nível de sanidade nossa Rapaziada Aqui, ó é, Tô com sanidade 48, 46 Ó, já concluímos o objetivo Encontre evidências é, paranormais Beleza Aqui tá falando que a gente já encontrou evidências paranormais Qual que você achou aí? É, é, ser ser o que, que ele jogou É, beleza Eu vou colocar vou colocar uma câmera lá, um tripé Será que compensa colocar um tripé lá? Não sei, vamos ver uhum. falar? Vamos lá. É uma tripé lá Peguei só a câmera só O tripé não tá, não tá dando pra pegar é, se eu Rapaziada, eu vou colocar uma câmera lá no quarto Pra ficar filmando o fantasma O que, que vocês acham? A baixa e tripé. Ah, beleza Vamos levar então, leva você também Deixa eu ver, vou deixar a câmera aqui ó. Rapaziada, abaixa Pega o tripé. Aê, agora sim Vamos que vamos Vamos que vamos Vou deixar uma câmera ali olhando o fantasma Pelo menos a gente tem uma noção Ô fi o que, que você acha de a gente prender esse fantasma com a cruz? Coloca a cruz na porta Ele não sai, mano Vai uma... oh, Ixi, isso é o demônio, então, fi. Impressão digital Impressão digital? Vamos colocar aqui, então, calma aí Vou marcar aqui Galera, achamos uma evidência Impressão digital Pita fantasma também? Ah. Ó, pode ser. Ah, tem alguma. Pode ser um espírito ou um Renavan ou um Antu. É, é o G, né? Que deixa a câmera aqui, né? O botão que é. <risos> Deixei a câmera aqui ligada já. Só filmando. Vou botar, botar logo uma cruz aqui rapaziada é que ele não sai Estamos deixando filmado ele Vou fazer aquelas perguntinhas lá agora que negócio, tá, né? Ó aperta Ô, Harris, o que você quer? Rapaziada, mostrar logo coisou aqui Olha que susto, meu Deus me livre Sai fora, zé. Ô, Harris, o que você quer? Paul Harris Nada detectado Rapaziada, tá mexendo na maçaneta, Você ouviu? Seu parceiro, cadê o parceiro? Cadê você, parça? Caralho, apareceu um barulho aqui tipo. Nossa, me caguei agora Deus me livre Caralho Você é louco, rapaziada, tem é um meio danado, mano Você ouviu? Vou pegar, mano, vou pegar todos Parça, ouviu um barulho esquisito, mano Ouviu tipo assim, ó. Sabe? Tipo um, um vulto, mano. Deus me livre, velho. Logo ele deu aquela baforada no cangote. A minha sanidade, 30, mas vai pegar eu. O mais bobo ele vai pegar. Cadê a cruz, rapaziada? Deixa eu ver a câmera aqui, como tá aqui, mano. Ó. O que é isso? Ó, deixamos uma câmera aqui na casa. Na casa não, no quarto, vamos ver se... É, é pra ele tá lá, né? Beleza, vambora. Uma... Fih, quer tomar um remedinho aqui, um gardenal, pra gente não ficar louco? Se... Pra tomar. Vou tomar, senão eu fico louco. Tomar um, tomar um peitinho aqui, galera. Vou pegar a cruz aqui, vou jogar outra cruz lá, mano. Deus me livre, mano. Deixa eu ficar perto do parceiro lá, mano Rapaziada, eu sou bundão, não se tá ligado Vocês veem a live aí todos os dias Aí, mano Estamos no barraco ó onde que ele tá, mesmo é, é aqui, né, mano Ele, ele arrancou a cruz daí? Vamos ver, aí Ele tá preso aqui, né, mano Preso, né, entre aspas Vamos ver Ô oh, Harris, o que você quer? Olha se o que ele escreveu aqui, rapaziada. Mano, ele, ele logo escreveu aqui, mano. O que ele escreveu aqui? Logo uns bagulho do demônio, mano. Uma cruz e... Uma estrela, nossa, mano. Deus me livre, velho. que isso? Pô, oh, tá mexendo a porta sozinho. Ô oh, Harris, o que você quer? Nos deu um sinal Olha isso, mexendo na porta, rapaziada Nos deu um sinal Nada detectado Tá de caô com a nossa cara, parça Vamos crucificar ele Olha, ele tá mexendo na porta O que você quer? Die, ele falou die falou, Die é morrer, né, mano? Ele falou die, die é morrer, não é? Daí a morte, rapaziada, ô oh, filho. Marca aí, Spirit Box. Spirit Box? Ó, oh, deu espírito aqui pra mim. Toma. Pô, oh, Harris, o que você quer? Vamos ver se ele mostra aqui, ó. Pô, oh. oh, Harris, apareça. Já sei, já Olha os barulhos, parça. Ô Ervis, apareça. Olha isso, parça. O vulto dele, você ouviu? Você morrer. Vou morrer, então eu vou sair fora daqui, mano. Fechou a porta, vou morrer, mano. Vou morrer, rapaziada. Corre, corre para pra onde? Cadê o armário? Na sala. Cadê a casa? Pode com medo, mano. Vou morrer. Corre, rapaziada. Corre, chat. Parça, eu paro de falar que eu morri. Vai matar eu. Mateu não, parça. Mateu não, mano. Mateu não. Tô com medo, mano. Mateu não. Vou ficar dando peão que ele não pega, né, mano. Não quero nem ouvir, mano. Tinha até o fone, rapaziada. Ele vai pegar vai, vai, vai matar eu. Tô com medo. O parça, vou morrer, mano. Ele vai, vai pegar eu. Não tô vendo aqui nada. Com medo, tô com medo. Ah, matou eu, rapaziada. Nossa, é que Ai, credo, mano. Olha aqui, tô todo arrepiado, mano. Nossa, mano, O que ele matou eu, mano? Credo, do bagulho de... Tô sempre olhando aqui na webcam pra ver se não tem bagulho atrás de eu mim. Nem tava te vendo, tá... Rapaziada, olha aqui, mano, onde eu morri. Ali, tava olha o parceiro lá. O que, que é ela, mano? Aqui, o parceiro. Ah, é o meu parceiro, mano. Será que dá pra ver o um fantasma, chat? Vamos ver aqui. Onde que é o barraco que eu tava aqui, né, mano? Cadê? Filha da puta arrancou. Crucifixo, mano. Cadê ela, mano? Ele. Eu vejo que veio um espírito, né, mano? Tô tentando ver, galera. Tô tentando ver. Mas eu posso falar com você. Eu não posso te escutar, bem. Ó, vamos ver se vai pegar ele. Vamos ver, rapaziada. Nossa, o negócio é meio tenso, né, cara? Esse jogo aqui é tenso, só ver. fantasma não aparece, né, mano? Rapaziada, ah, deu missão concluída pra gente. Eu achei as evidências. É, é, tem impressão digital, tem escrita fantasma, tem sprint box. a gente for ver as evidências aqui, ó. Olha o mortão, mano. Tô louco, mano. Olha, impressão digital tem. Tem interação, Tem. É, a interação também tem aqui. Olha isso, galera. Ganhamos, galera. Tamo junto. Matou eu. Ganhamos, né? Galera, tamo junto. Até a próxima aí. Valeu.